Boa tarde pessoal, tudo bem? sejam bem-vindos ao canal Dark Game eu sou o Dark estou de mais um vídeo de Warframe e hoje estou trazendo a build da Titania pessoal ah, deu muito trabalho ah, gastei muitas formas ok mas estou aqui com a Titania finalmente com a build Buildalda, ok e estou trazendo ela para vocês essa build da Titania nesse caso o vídeo da Titania foi impedido de alguém no meu discord ah, eu lá tenho uma eu tenho um canal chamado ideias para vídeos e lá puseram faz um vídeo da Titania e cá está a build da Titania ok e estou trazendo para vocês, pessoal, deixando já claro que essa build, está essa build aqui é focada na quarta, skin, na quarta skill dela, ok? Que é na transformação que ela fica pequena e contando que essa é na quarta skill dela, temos também as armas, as armas uh, exalt exaltadas dela, que é a arma secundária e, e a arma branca dela. Então pessoal, eu buildei tantas duas armas e também buildei a Titania em si e estou aqui para apresentar essa build para vocês, para vocês verem como é uma build top. E vendo que a Titania é uma frame que consome boa energia com a quarta skill, eu não tenho arcane em Agora não tenho mesmo arranjar as, mas eu tentei fazer uma forma que ela possa ficar na... em pequeno, quando ela fica miniatura. Ela não consome muita energia e mesmo assim podemos usar os ataques dela com ela em pequeno. Vamos conhecer primeiro a build da Titania depois das armas dela, ok? Vamos aqui então ao arsenal, titania, então pessoal a nossa build vai começar com 4 formas ok? Temos aqui no modo de aura o pistol amp, porque eu pus esse modo de aura aqui porque Por causa das pistolas da titânia por causa da habilidade das pistolas, então como é que a, que a pistola causa mais dano, então este modo aqui é o essencial, que na minha opinião eu acho que esse modo é o essencial, ok? Então aconselho a pôr este modo aqui, e, e temos o para-drift. Que aumenta a nossa força e após a parte da recuperação de linguagem não vai ser muito preciso, mas precisa disso muito por causa da força, ok? vai contar muito aqui. O prémio de flow pessoal, uh, vocês podem ver que o meu prémio de flow não está upado muito tempo, nem o prémio de flow, nem o ombro vitality, nem o ds não está upado ao máximo, mas é um caso de preocupação, eu não upei pessoal por causa de falta de créditos, porque eu tenho gastado uma crédito com outras coisas, mas isso não importa aqui agora, porque eu estou a começar a upar, vou upando pouco a pouco todas as coisas todas, ok? Mas, uh, caso vocês podem notar que não tem mais espaços aqui, eu conselho a meter mais formas, então há dois espaços aqui que precisam de formas, que é aqui no Argo Message e aqui no Pirate Drift, metam formas nesses dois, ok? Não quer dizer que o Umbra vital e tanto o Umbra Entice 5 modo assim precisa na build, mas eu estou eu pondo porque hum, dá mais vida, e também em termos de força, não, aqui dá mais força e vida aqui, ok, para aumentar mais a chance da força, ok, pessoal, é por isso que eu tenho aqui, apesar de ter mais modo de força, mas eu prefiro continuar com as duas aqui, ok? E então, temos o Vitality. Temos o é, Flight Experience pessoal. Este modo é essencial por causa da nossa eficiência. Temos 175% de eficiência. Então é ser, este modo tem que estar tá aqui. Uh, mesmo que não tiver o pado o máximo pessoal. É, pode estar tá aqui esse modo de se queria ter eficiência suficiente para aguentar em tempo de voo. O Razo Wing bleed que é o modo da quarta habilidade dela, ok? Como vocês podem ver uh, o Azul. O Wing Blitz amplifica a, profica, a profica velocidade do voo, aumenta em 20% 25% a taxa de tiro e aumenta 25% de duração enquanto utiliza a habilidade. Ok? Enquanto eu tiver a utilizabilidade a habilidade 4, vai ter, eu vou estar sempre praticamente, vou ficar segundos e blá blá blá. É, tá por aí, tá bem? Perceberam? O Argumentage, que é o modo de uh, duração, aqui temos 30, 39 de duração. Se eu tirar o message, vamos ficar com bem pouca duração, ok? Eu pusei por exemplo, e podia trocar argumentos pelo modo de alcance, porque a duração aqui não vai ser tão precisa nesse momento, ou mesmo pelo modo de força. Eu posso fazer isso, talvez para ficar com mais força ainda na habilidade, mas por exemplo eu vou deixar aqui a argumentos pela duração porque eu quero aproveitar a terceira skill, ou não só como a segunda, terceira como a segunda skill também, no mesmo caso a primeira skill também, para me dar um pouco de ajuda quando for preciso. O mas que vai dar mais eficiência ainda por cima, ok? O Trazente de Fortitude, que dá mais 90 de força. Eu, por exemplo, podia trocar o 300 Fortitude pelo o Blinderage, mas não, porque vai diminuir muita eficiência e a lógica é ter... diminuir a duração, ok? E o Umbra, o Umbra um, Intensify. Pessoal, uh, aqui nós temos o Arcane Velocity, também que vai nos ajudar por causa da pistola, ok? A sério, sem a pistola, sem esse arcane, a pistola não vai causar muito dano. Apesar que o modo da pistola é um modo razoável, é uma build, quer dizer, uma build razoável. Mas o arcane, esse arcane, arcane, é importante. Mas convinha é que tivesse o pado de todo no máximo, né? Para nos dar muito mais ajuda, ok? E o arcane strike que eu pus aqui para a nossa arma branca. Para aumentar um pouco mais de velocidade da nossa arma branca. Já vão saber porquê, porque eu tinha esse modo, o arcane strike, ok? Agora vamos conhecer a build da Dex, Pixia, ok? A Dexbixy é a arma secundária, a prima... ah, a secundária dela, ok. E a gente conta com os segundos modos, Ornate Strike, ok, que dá nós 220 danos. Uh, Barrel Disfusion, 120 de tiro múltiplo, ok, 120. Uh, a El Torrent, não sei se dizem esse nome, mas aqui temos 60%, mais 60% de taxa de tiro e de ter múltiplo, ok. É o meme que é o nosso dano de corte, 120 corte, é essencial porque com este modo aqui nessa build é placa-se muito dano de corte ok e tanto de corrosivo vai-se porcar muito nos inimigos ok é essencial ponto de ter o dano de corte porque o efeito é tão alto que que é muito Essa arma já é insana. Uh, Phantom Rounds que dá mais 90 de, 90 de toxina, Conclusion que dá mais 99 de eletricidade, Jolt, Jolt mais 60 de status e 60 de eletricidade. E Pistol uh, pistolens, pistolens, pistolens, acho que é assim que se diz, mais 60 de status, mais 60 de toxina. Ok, temos de status, pessoal, uh, 89,3 de status. Literalmente é top, tá boa. Mas consigo se alcançar mais status se tivesse aqui em específico, aqui um modo literalmente upado para status, ok? consegui -se alcançar muito melhor status. Temos 4k de corresivo, uh, 2k de corte, ok? Vamos passar para uh, a... A Diwata, é, não sei assim que se diz, mas yeah, vamos lá passar para ela. Então, aqui a gente conta com os seguintes modos, o Prime por point, o rending strike, o Volta Voltaic strike, fox Energia, uh, gl uh, Gladiador mind Mind, uh, Spoiler Strike, aqui pessoal, uh, o, como eu estava a dizer pessoal, o Arcane Strike é importante por causa deste modo que está aqui, este modo diminui muito a nossa velocidade e ficamos com bem pouca velocidade, o Arcane Strike aumenta a velocidade do, então, da, do, do ataque da arma branca, então por isso temos aqui o Arcane Strike, eu podia tipo, trocar um modo qualquer, por exemplo o Gladiador Mini Uh, Mining pelo, pelo Berserk, que é para ter mais velocidade ainda, mas eu prefiro continuar aqui com... ou oh, não, eu vou deixar assim. Ok, uh, o Shocking Touch dá mais 90 de velocidade para o corrosivo, e o programa de que dá que é praticamente a toxina pura, isso aqui é mesmo toxina pura e bem, bem alta. Uh, então, de corrosivo a gente tem 2k e status 16 pouca velocidade, ok? Agora, o que vai acontecer? Eu vou Vou colocar inimigos aqui à vontade, vou colocar só Greeners, aí a Rev Gunners, só Rev Gunners aqui pessoal, só para vocês. Vou meter 20 Rev Gunners aqui, ok? E eu vou estar com invisibilidade pessoal, Rev Gunners 140, nível 140 Rev Gunners, ok? E vai ser 20 Rev Gunners, vão estar espalhados pelo mapa todo. Eu vou estar pequeno, eu vou estar usando dado 4, como já tinha citado, e praticamente vamos dar cabo os Rev Gunners todos, ok? À vontade, então vamos cá ver. Vamos começar, pessoal. Eu vou começar de pistola pessoal, uma parte eu vou fazer de pistola e outra vou depois pôr arma branca, só para vocês verem que realmente as builds tanto, dos dois lados são boas, ok? E também vou aproveitar e mostrar um pouco das habilidades de 3, 4, 3, 2, 1, ok vamos lá. Vocês podem ver pessoal, <risos> é insano os inimigos, vocês podem ver que literalmente os inimigos aqui uh, <risos> literalmente percam muita vida rápido, já recarrega aqui rapidinho. Vejam bem pessoal, vejam bem. Como eu digo pessoal, o Arcane Strike, tanto não só o Strike como o Arcane Velocity está em ação, ok? Literalmente vocês podem ver que a vida dos inimigos estão correndo muito rápido. Isso deve ser por causa do Arcane Velocity. Esse Arcane está ajudando muito aqui na build então é essencial aqui. Praticamente vocês podem ver que eu estou aniquilando os inimigos todos. Aniquilando mesmo. Um, só arma e vocês só reparo muito na minha energia ok eu estou pequeno e literalmente a minha energia não acabou agora vamos vamos passar a arma branca ok aqui está a arma branca vamos lá passar eles têm vida toda vejam vejam reparo na vida dos inimigos ok ah, Ele já colocou já colocou corte já colocou perfuração já porque ah, corrosivo também tá ok e a velocidade já está a aumentar como está strike e o e o modo que eu esqueci o berserk que já estava ativado ok então Ganhei mais velocidade, ganhei mais buff de velocidade e praticamente é só atingir que os inimigos com a arma branca, que é espetacular, vocês podem ver que é uma velocidade insana e também é só a vida do inimigo que corre tão rápido também que essa build é espetacular. Ah pessoal, como eu, vocês perceberam que eu não tenho muita duração nas, nas outras habilidades, vamos ver porquê. Se eu utilizar 1, um, o que quer dizer que o inimigo praticamente não tem rápido e tem tenho pouco tempo para poder matá-lo da arma, tanto da pistola como de, de arma branca. E se eu ativar o 3, vocês vão ver que o inimigo vão. Esse inimigo vai atrair os outros inimigos, vão atrair os companheiros dele para aqui. Depois vão se explodir. Se eu desativar o 3, os inimigos podem automaticamente, vai causar dano em claro nele. E se eu ativar o 2, esse inimigo vai dar uma ofrenda. Se eu ativar nessa ofrenda, vai por si várias borboletas também, ok? Vários vão atacar os outros inimigos em si, pela área. E posso usar o 2 à vontade. E vocês podem ver esse inimigo ficou com uma aura, uma aura vermelha. E depois está com umas borboletas transparentes a voar sobre eles, ok? É isso que vai acontecer mais ou menos, se eu tiver o 2. Agora estou aqui de 3 e simplesmente vamos acabar a matar os inimigos, ok pessoal? Vamos lá matar os inimigos aqui rapidinho. 20, more, 20 Red Gunners de uma vez só. Eu acho que já foram todos, e também uma coisa que posso dizer aqui pessoal, é, se eu aumentar mais a minha altura, aumentar a velocidade, a energia não acaba tão rápido ok, literalmente essa build é boa, tem uma boa eficiência que ajuda muito se vocês quiserem fazer uma missão à vontade solo com ela, vocês estão à vontade porque vocês estão lá e estão com energia suficiente para aguentar a missão, pessoal este foi o vídeo de hoje, a build da Titânia. espero que vocês tenham gostado, caso tenham gostado se inscrevam no canal, <coughs> Deem o gosto ah, e partilhem o vídeo com os amigos pessoal, vamos bater meta de mil subs, mil inscritos pessoal, se faz favor conto com vocês, eu espero que tenham gostado do vídeo também e até o próximo vídeo pessoal, até a próxima, tchau, um abraço para vocês, um bom fim de semana, uma continuação do, de segunda-feira e até a próxima.